Salve galera, seja a todos muito bem-vindo ao canal Pixel Quebrado Hoje nós estamos no dia 4 de outubro de 2021 E vamos para mais um vídeo aqui no canal da sessão comparativo Playstation 5 Playstation né? e Xbox, beleza? Então bora para a vinheta Vamos lá turma, estamos aqui novamente para mais um vídeo aqui, fazendo aqui é, a terceira parte do vídeo comparativo entre Xbox e Playstation Para quem quer streamar e fazer gravações, fazer vídeo de gameplay usando os consoles Ah, não tenho computador, não tenho como editar e Então vou fazer tudo pelo console Já os dois vídeos anteriores é, peço que vocês assistam para que vocês entendam o objetivo destes vídeos aqui é, aqui no canal, eu vou, eu vou estar sempre colocando alguns vídeos referente a esse tipo de tecnologia para os consoles, tá? Então assistam os vídeos anteriores para você entender se você caiu aqui sem saber o que está acontecendo aqui, aqui no canal. É, bom, os vídeos anteriores, como dito, é, foram feitos é, mostrando as tecnologias que o Playstation oferece para fazer live streaming e gameplay. Beleza? Não foquei tanto na questão de imagem, usando webcam do Playstation e tal Mas é mais na questão, e também de live streaming Mas é mais na questão de fazer gameplay com áudio no console E agora vamos para o nosso queridinho também, Xbox Vamos ver se ele faz o que o Playstation faz, tá? Uh, bom, eu estou usando um Playstation 5, mas o Playstation 4 também faz a mesma coisa Claro que os sistemas deles, eles são diferentes não estou fazendo um comparativo gráfico. É simplesmente recursos de gameplay e live streaming. Reforçando sempre bem isso, tá? Não é comparativo gráfico. Então, eu tenho um Xbox é, One X. Tá aqui o controle né, da versão antiga, não é a nova geração. E tô usando um console PlayStation 5. Beleza? Ah, então, vamos lá para a imagem aqui do, do, do, do PlayStation. Ó, do Xbox. Epa, cadê? Era para estar tá carregando, né? Vamos dar uma pausa na parada? Vamos lá Aqui que eu não tinha conectado o cabo na placa é... é isso que dá ter uma placa só Bom, estamos aqui com o nosso queridíssimo Xbox E agora a gente vai fazer a mesma coisa Que nós fizemos no Playstation Nós vamos gravar uma gameplay <risos> Vamos gravar uma, uma gameplay Pelo menos vamos tentar gravar uma gameplay com áudio Tá? Para sua surpresa, então vamos lá, vamos abrir qualquer jogo aqui, vamos abrir aqui o Street of Rage, beleza, só para fazer um teste mesmo, tá? Bom, usando a mesma coisa, cara, estou usando aqui um fone de ouvido, é, isso aqui é uma marca diferente no qual eu usei no Playstation, mas não tem importância nenhuma, tá? Então vamos conectar aqui no, no controle. Esperar carregar o jogo. Enquanto isso, quanto carrega, cara, pelo amor de Deus, que que cê, o que você que fez ainda pra não se inscrever? Se inscreve no canal, deixa aquele like maroto, clica no sininho pra ativar. E é nóis. Compartilha com a turminha também, né? Cara, esse jogo é bem legal, né, cara? Foi uma baita, baita sacada. Os caras terem feito esse Esse remaster aqui. Né? Remaster não, né? Esse novo jogo não tem remaster. Bom, vamos lá. Vamos pular aqui. Beleza, tá aqui o jogo, ok? Bom, uh, diferente do Playstation, cara, a gente tem que fazer algumas coisas aqui... Nossa, tá bem alto aqui o fone, não sei se tá alto pra vocês aí, mas eu acho que não. Mas diferente do Playstation, uh, temos algumas coisas diferentes que a gente tem que fazer aqui, tá? O Playstation 4 também não é só... Uh, tem aquele menuzinho que você iniciar a gravação a partir dali, não. No Playstation 4 tem que ficar segurando o share... segurando não, apertar duas vezes o share... Vai aparecer um botãozinho do lado esquerdo, assim, superior, dizendo que tá começando a gravar. É bem simples e tal, porque é um, um, um, um sistema anterior, né, de uma geração anterior. O Xbox, ele são consoles diferentes, né, são, é o Xbox One, Xbox One S, Xbox One X... Series S e Series X. Porém, nós temos aqui cinco consoles, ok? Só que todos eles usam o mesmo sistema. Então, não tem diferença do que você está vendo aqui, ó. Não tem diferença nenhuma. Todos são a mesma coisa. É claro que vai ter alguma coisa de configuração gráfica, né? Esse aqui, ele também roda 4K e tal, tudo enfim. Mas é claro que talvez o Xbox Series X e S tenha alguma coisa diferente na questão gráfica. Mas o ambiente dele. É praticamente a mesma coisa Não muda para nem os 5 consoles 5 consoles é a mesma coisa O que muda O que muda é se você tiver um controle é, Anterior a esse daqui Onde você tem o P2 aqui Você não enxerga essa opção aqui ó. Se eu não me engano Posso estar enganado, mas eu acho que você não enxerga Porque você tem que usar o headset né? Então talvez ele não tenha aquela Opçãozinha aqui embaixo aqui, ó, Do... do do alto-falantezinho. Eu posso estar falando besteira. Se eu não me engano, eu acho que ele não habilita, tá? Porque ele tem o controle dele de voz. As configurações que aparecem aqui. Nesse, nessa opção aparece no, no próprio headset. É que eu não tenho aquele aqui, cara. Mas, é, é, eu não tenho. Mas, enfim. A única coisa diferente. Bom, vamos lá. É, vamos gravar o jogo, tá? Então aqui, aquele mesmo esquema, cara. Ou a gente joga. A, a gente grava. Uh, Vamos apertar aqui, controle de novo, a gente faz aqui ó, gravar o que aconteceu, mesma coisa no Play, tá? Ou faz captura de tela, aqui mais opções, o que, que tem de mais opções aqui? Nada de diferente, então deixa eu só baixar aqui cara, tá me atrapalhando aqui ó, aí Vamos abaixar um pouco aqui, tá muito alto, pronto. Boa, que aqui eu vou até mostrar para vocês, ó. apertando o menu do controle aqui, apertando o, o símbolo da Xbox, a gente pode vir aqui algumas configurações de áudio, não precisa ir lá na, na, na, na, nas configurações gerais. né? Você pode vir aqui, deixa o headset ativado. Volume do headset, tanto faz, é o volume que você escuta do game. Mixer do bate-papo de headset. Cara, isso aqui não funciona. É assim, se você fizer live streaming, você, a galera vai te escutar. Só que se você estiver num grupo, eles não vão. Não, o áudio do grupo não vai sair para o para live streaming então assim é complicado nessa né, questão e no play também tem essa parada também é, é monitoramento de microfone cara esse isso aqui eu não faço a mínima ideia do que seja porque cara eu altero a ah, tá aqui ele dá o retorno que escuta por aqui ó já ia falar que não faço a mínima ideia então eu estou escutando o retorno do meu microfone como está então ó, cara não... É... não tem influência nenhuma tá então deixa do jeito assim o que você vai mexer é isso aqui, ó. Volume do headset e mixer do bate-papo caso você faça uma live stream, tá bom? Uh, bora lá. Então vamos, vamos, vamos, gravar. vamos gravar a partir daqui, tá? tá bom? Vamos colocar aqui um... Vou conectar né? Vamos colocar o desafio dos chefes aqui. Só pra... Apesar que vai... Back in the fight. Não é pra escolher o... Eu... Eita, e travou. Olha que maravilha. Não travou, não. Deixa eu tomar um cacete aqui, né? É que eu quero deixar no rolando o jogo mesmo, né? Vamos, vamos. Vamos no treino, cara. Vamos fazer o seguinte. Movimentos básicos. Ah, vai. Será que ele vai... Primeira vez que eu estou nessa opção aqui. Vamos, vamos deixar aqui e vamos gravar a partir de agora. Lembrando que eu estou com o microfone, ok? Então na teoria, na teoria ele tem que gravar com áudio. Então, vamos apertar o menu do Xbox. Ué, ele não está conectado na rede? Eita! Mais ou menos, eu vou te falar, rapaz! É, mas mesmo assim, cara, o que que tem a ver gravar e não poder, não, não, não tô entendendo o esquema Tô entendendo, por que, que não pode Ai, mano, é Xbox, vou te falar, cara, é só BO, cara Que estranho Sem fio não, né meu rei? Já tá no cabo, né? Tá, a parada tá no cabo, né? Tá tudo ligado aqui. Tá. Coisas que acontecem, né? No meio da gravação, cara, não entendi por que que não deixa gravar o negócio, cara. Ixi, meu rei. What happened, Houston? I have a problem. Vou fazer o seguinte, segura aí Bom, voltemos aqui Tudo funcionando direitinho Eu, eu tava fazendo coisa errada, não sei o que aconteceu Reiniciei o console Desconectei os cabos, conectei, enfim, não sei o que aconteceu Vamos lá, vamos, vamos lá de, de novo Então apertando o menu do Xbox Aqui, vamos aqui, ó Iniciar gravação Tá, vamos iniciar a gravação Beleza, lembrando, fone de ouvido Microfone, então Bora lá Vai estar uma mensagem ali embaixo nesse ano gravação. Então vamos dar um kill. Aqui, aqui o balão. Beleza. eu tô dando... Cara, você não precisa porque eu tô fazendo do controle. Eu tô dando Rod Yuki aqui, cara. Achando que eu tô no Street Fighter, cara. O que, que é pra fazer? É... L X. Beleza. Okay. Ah, entendi É... Voadora Só Peguei o cara sem querer aqui Bom, gravamos um pouquinho aqui terceiro 2, 3, então vamos parar a gravação Beleza Apertando no menu do Xbox Parar a gravação Então vamos esperar ele processar E fazer a renderização Tá muito alto, né, cara Deixa eu baixar um pouco isso aqui, mano Ó, Já fez a renderização Vamos agora encontrar o arquivo. O arquivo, bom, geralmente ele fica aqui, ó. Aqui sempre vai mostrar uma notificação informando que houve uma captura recente. Então, vamos agora testar para ver se está com áudio. Não tem áudio. Vê que não tem, cara? Não, não faz o básico. Então, beleza. Identificamos que ele não grava. Vamos fazer uma outra opção. É, deixa eu até... Mais opções. Cortar, cara. que nem, nem editar você, ele deixa fazer isso mais. Né? Mas vamos sair daqui. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um grupo, um grupo, sei lá, enfim, vamos fingir que nós temos aí é, um grupo com várias, com várias pessoas. Então, criar um grupo aqui. Iniciar o um grupo. Era uma das opções, né? Eu achei, achei que poderia fazer dessa forma. É, ok. Tá, aqui não tem muito que aqui não vai mexer em nada deixa do jeito que tá beleza aqui também não mexe em nada aqui é para convidar as pessoas opções nada que de que possa te mostrar alguma coisa de referente ao áudio essa configuração de áudio aqui é a mesma configuração daquele ícone lá atrás então aqui também não mexe em nada Ó, tá vendo que tá tudo habilitado não tem nada Vou aumentar um pouquinho aqui não tem nada desabilitado aqui tá é o monitoramento do microfone, é aquele que eu falei É o retorno, né Então, vamos lá, aqui não tem nada Então, assim, estamos num grupo, ok uh, Som testando 2, 3 Ele deveria aparecer ali uma opção ali, cara Deixa eu fazer um negócio aqui, ó Pera aí, deixa eu ver se eu lembro Como faz isso Deixa eu ver Som testando, ó, tá vendo, ó, tá aparecendo ali em cima, ali, ó O BRPT significa que tá captando o áudio aqui do, aqui do microfone. Mas vamos agora gravar para ver se sai. Bora lá? Iniciar a gravação. Gravação iniciada. Vamos lá, vamos lá. Eita. X. Já fiz um. Testando 1, 2, 3. Teste 1, 2, 3. Testando 1, 2, 3. Testando 1, 2, 3. Testando 1, 2, 3. Opa, veio aquele golpe, aquele combo, delícia. Testando, 1, 2, 3, testando, teste 1, 2, 3. É, testando, 1, 2, 3, testando, testando, 1, 2, 3. Bora parar? Parar a gravação. Beleza, vamos esperar renderizar. E vamos apertar aqui o botão aqui do, console, do controle para verificar se gravou com o áudio, cara. Agora, bora. Tomara, tomara. Não grava, cara. Não grava. Uma coisa simples, uma coisa básica. Não grava. Então, ponto super negativo para o Xbox. É. Olha lá, e tá saindo ali, ó. Deixa eu ver. Ah, não, isso aí sou eu que tô falando. <risos> é eu que tô falando aqui. Então, não grava. Então, vimos que o senhor Xbox ele não grava gameplay. Com áudio. Uh, será que tem alguma configuração, cara, para mexer aqui nas né? configurações gerais? Vamos dar uma olhada? Não custa dar uma olhada, né? Vai que de ontem para hoje a, a dona Microsoft tenha feito uma atualização que é uma coisa tão básica dessa. Bom, deveria ser aqui, né? Ah, desculpa. Acho que é aqui, deixa eu ver. Capturar e compartilhar. Permitir captura de jogos, ok, beleza, 30 segundos. É né? outra coisa que é um absurdo isso. Carregar automaticamente, é... enfim, você grava e carrega para a rede do Xbox automático e depois você pode fazer um download lá pelos aplicativos Resolução máxima, uh, 1080p É outro absurdo, e esse, esse console é o Xbox One X, tá? Então assim, é... enfim, né? Sem comentários Aqui você pode espetar um HD externo ou um pendrive para gravar mais E também com maior resolução, tá? Ela aqui ele altera, tá bom? Aqui só vai mostrar isso aqui mesmo. Então, aqui não tem nada para mexer, galera. Não tem nada. Ação de áudio e vídeo. A resolução. Ah, tá. Aqui, essa resolução aqui, ó. Falei besteira. Essa resolução que aparece aqui, ela tá aparecendo porque eu tô, eu tô é, conectado na placa de captura. E a placa de captura, ela só é 1080, 60 FPS. Ela não sobe até 4K. Então, vai aparecer isso aqui mesmo. Porque quando eu, me... quando eu tiro da placa, aparece ali 4K ou HD, Tá? A TV, ela é 4K, tá vendo? Ele não, ela não, a TV é O monitor, é uma TV, né? Que eu tô usando E... e só que devido à placa ele faz o downgrade de tudo Então ele fala que a TV não é compatível Não é televisão, é a placa de captura Ai, que maravilha, né? Então assim, na questão Vamos, vamos ver saída de áudio e vídeo aqui Se tem alguma coisa, cara, não é possível Aqui, tá, mano Aqui não, não, não nada Nem nada Ó, saí, tá ativado. Aqui não mexe em nada. Aqui não mexe em nada. Aqui também não mexe... Aqui, principalmente, não, me, não mexe em nada aqui, filho. Tá? Uh, bom, não tem nada pra mexer. Então, resumido, cara, resumindo, cara, de verdade, ele não grava gameplay com áudio. Um ponto super, hiper, mega, ultra power negativo do Xbox. Então, você que não tem computador... Existem os gatos aí que a galera faz, É assim... Mas você vai ter que editar em algum lugar. É, vai, ter que editar num, vai ter que editar em um PC. Ah, a galera pega, grava o gameplay, pega o celular, grava, faz, conecta o fone, grava lá. E aí depois joga tudo no computador, pega a imagem, sincroniza com o áudio e faz dessa forma. Existem outras formas de fazer, mas cara, é, é, não adianta... Eu nem vou comentar porque o objetivo é gravar e usar o console. Então, aqui, o Xbox, ele não faz isso. E outra, tem mais. Uh, vamos, vamos olhar aqui nas capturas, né? Capturas recentes. Cara, aqui, ó. Ele tá na fila para fazer o upload, né? Depois você pode pegar, se você, você pode pegar, baixar o aplica, baixar um aplicativo do Xbox ou do Xbox Game Pass e baixar esse vídeo que vai subir é, na rede, agora sim Cara, uma coisa muito ridícula tá? É ridícula mesmo Quando o Xbox foi lançado Ele tinha um serviço lá do Upload Studio Que você poderia fazer As edições, é, não sei se é Upload Studio Ou Share Factory, Eu não me engano agora. Eu não me lembro agora Acho que é Share Factory O é, Upload Studio também tinha a opção de fazer o upload Mas também tinha a opção de editar Cara, você não tem mais esses, esses programas Para fazer isso, então você não consegue editar Com recursos, a única coisa o que você faz aqui é cortar, a única coisa. Esperar renderizar. Eu, eu nunca fiz isso, cara, porque isso aqui é tão ridículo que eu nunca fiz isso. Mas para quem precisa, né, é, é, é útil. Eu nem sei como usa isso. Deixa eu ver. É, aqui vai avançando para esquerda para direita, aí você acha que salva. Salvar ele corta ali a partir do 4 para frente. É, descartar a alteração. Cara, você não tem como editar. Então, assim, você vai salvar o seu clipe Você não consegue editar. Você consegue aqui, ó, as opções aqui, ó. Fazer o upload dele para as redes, tá? E aqui vai pro celular, pro clube do Xbox, pro Twitter, pro OneDrive. Aí você pode baixar e fazer as edições. Mas cara, a gente não tem PC para fazer isso. Então teria que fazer aqui. O uh, que mais? Uh, play, avançar e tal. E deletar. E aqui mais opções que também não tem nada de, de, de novidade Então, vamos deletar, com certeza, né? Fechar, beleza, deletei uh, Cara, então, ponto positivo muito para o Playstation E outra, não é Playstation 5, tá? O 4 também faz isso O Xbox, quando foi lançado, ele tinha a opção do programa de edição dele, cara E do, por algum motivo a dona Microsoft retirou isso Assim, todo... assim... É, recursos que eram bons pra galera que fazia, queria, gostaria de fazer live streaming e gameplay. É, é, quer dizer, gameplay na verdade, né? É, não tem mais, cara. Então, assim, assim, tá capado o, o console. Eles deletaram, você não consegue baixar nenhum aplicativo de edição. Vamos dar uma olhada na Store aqui da, da, da Microsoft pra ver se tem alguma coisa aqui, ó. Vamos, vamos procurar aqui. Eita. Aplicativos. Ai, cara, olha. Ó, ó. É... Oop. Ó, nem tem mais upload, cara. Então também não tem. Vamos lá. Char Factory. Também não tem, também, ó. É assim que escreve? Não. Errei. Também não tem. Então, assim, não tem nenhum programa de edição, cara. Então, você se lascou, como eu me lasquei. É ridículo isso, né? Mas, enfim, né, cara? para quem tem um console, é só pra jogar. Ah, dá pra gravar o áudio usando fazer live streaming. Dá, dá pra fazer. Você vem aqui. Vamos voltar pro joguinho. Aí, ó, é assim, outra, outra opção chata, A gente. Bom, esse controle não tem opção de compartilhar ou fazer live streaming. Então, vamos lá. Vamos fazer live streaming. Meus apps, vamos pegar o Twitch daqui. Não adianta você vir para o YouTube, que ele não vai fazer. Tá? aí louco. Achei que tinha aqui o aplicativo. Ele vai abrir o aplicativo, mas ele não vai fazer a transmissão. Aí só quis mostrar para vocês aqui. É outro ponto negativo. Só faz transmissão para a Twitch. Ridículo isso, né? Fazia para o Mixer também, né? Mas o Mixer foi desativado, aí. Mas... Você não tem aqui a opção aqui. Ah, vamos tentar fazer aqui, ó. Vamos, vamos dar uma mexida aqui, ó. É... Não é aqui. Não, não faz, cara. Nem, nem, nem vou fuçar aqui porque não tem nada aqui. Configurações aqui. Isso vai estar tá, tá travando, hein? Caramba, filho. Pelo amor, hein? Bom, aqui não tem nenhuma opção. Ah, vamos voltar pro joguinho. Ai, fechou o jogo. E vamos, e vamos fazer... É, vamos... Para a Twitch ele faz. Tá? Isso ele faz. E aí você pode fazer o seguinte. Você pode fazer uma transmissão para a Twitch. E de lá com o áudio bonitinho, belezinha, para parará. E de lá você pegar, exportar e depois transportar esse vídeo para o YouTube. Porque tem essa opção. Você pega, transmite para lá. Vai sair com belezinha, com todo o áudio, bonitinho, piriri, lá, piriri, parará. Uh, e aí depois você faz o export Pra você exporta para o YouTube Que dá para fazer isso, tá? É o único jeito de você fazer via console Então, se você tiver o um computador Baixa o, o, o vídeo E depois você sincroniza com a sua voz Gravando o seu, o seu áudio De uma outra forma Que é, é, é, é ridículo, né? Cara? E vamos lá, ó, tá bom o console Eita, olha que legal Tá travando tudo é, Xbox, é maravilha cara, Vamos sair desse grupo aqui, né? para nada sair o console. É bom, cara. Tô, tô zoando aqui, mas o console é legal. O problema é que a Microsoft vai estragando tudo que ela põe a mão, né? Vamos colocar aqui o barril todo aqui. Vamos ver, vamos ver se vai. Olha que ó mar... oh, Achei que tava tinha travado também. Agora vamos testar. Só live stream e a gente encerra o vídeo por aí. Não vou streamar, é só para mostrar para vocês que existe uma, op... tá, tá. existe uma opção de você gravar. Que é streamando. É o único jeito. Ou você usa o celular para gravar sua voz depois sincroniza aí. Cara, não tá abrindo nada hoje. Oh, achei que nem ia abrir, hein? Vamos lá. Aqui acho que já dá para fazer já. Meus, meus apps, twitch. Claro que você tem que vincular o serviço, tá? Aqui também não vou mostrar como vincular Criou um usuário lá Aí depois você vincula o serviço Não vou fazer isso agora E vamos transmitir aqui, ó Já tá na minha conta, beleza? Vamos transmitir E aqui temos a, a, as opções aqui, ó Aqui é interessante, é bom que você preste bem atenção Bom, aqui você pode colocar o seu nome do jogo, tá? Uh, aqui você escolhe o seu idioma que você vai fazer e aqui é o seguinte, vamos, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Sempre deixa na Twitch, tá? Lightstream aqui necessita de uma assinatura, é outro recurso da Twitch, mas deixa por aqui, beleza? Posição da câmera. Quando eu baixo aqui, ó, como ele não tem câmera, ele tá pulando, então não vai acontecer nada. Se você tiver uma câmera, o posicionamento é aqui no quadro, aqui na tela onde você vai colocar. Aqui, muito importante, ó. Aqui você pode mexer. Na configuração do microfone, aqui sim você tem essa opção, tá? Uh, chart da party, não vai ter nada, porque eu não estou em nenhuma, tá? O áudio do jogo, você consegue aqui mexer só no áudio do jogo. Taxa de bits, aqui depende muito da sua internet, eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Então assim, é só para você saber. E aqui é a resolução que você pode mandar. Aqui, cara, ele não tem opção de mandar a 30 FPS, 40 FPS, é... É 1080 e pronto, não é igual ao Playstation 5, né? Eu acho que no Playstation 4 também não tem essa opção. Talvez, talvez aqui no Series S e no Series X tenha a opção, alguma coisa de transmitir com FPS, eu não sei. Bom, é isso. Eu não vou transmitir porque, cara, não, não tem necessidade. Ele funciona. Aqui o áudio do microfone funciona perfeitamente. Então, uma da, uma, a única opção... A única opção que você tem usando o console É fazer a live streaming E pegando o arquivo E exportar pro, exportar pro YouTube Não, você não vai conseguir fazer edição Não vai conseguir fazer nada Coisa que você consegue fazer isso no Playstation 4 cara No Playstation 4, velho Você consegue fazer isso E no maravilhoso Xbox você não consegue Então, pra galera que quer fazer gameplay Aconselho É você vai sofrer o que você vai sofrer aqui para fazer aqui no Xbox dá para fazer sem microfone sem nada mas dá para fazer então ponto para o Playstation nessa nessa questão beleza Turma já deu aí muito tempo de vídeo deu praticamente meia hora espero que vocês tenham curtido tem TI no máximo do detalhe do console referente para galera que quer fazer gameplay live e gameplay live streaming. Infelizmente o Xbox não faz, não tem os recursos necessários Para que você grave com o áudio e edite o seu clipe O seu gameplay dentro do console Então ponto super, hiper, mega, power negativo para o Xbox Então ponto para o Playstation 4 Lembrando que é o 4 que já que faz isso E Playstation 5 também que mantém a pegada Claro, com um pouquinho mais de qualidade 4K e piriri e parará, beleza? Turma, muito obrigado forte abraço não se esqueça de se inscrever no canal de compartilhar com os amiguinhos deixar aquele like se não curtiu também não tem problema deixa o dislike coloca no comentário por que que você deu dislike porque aí eu posso fazer um vídeo melhor no próximo beleza forte abraço bom descanso até o próximo vídeo valeu e fui